Opa! E aí, amigos da Elite Clássico! Aqui é o Esu, e eu estou de volta com Mega Man Legends Episódio 3 É, no vídeo passado eu provavelmente falei Mega Man Legends 2, mas Eu quis dizer Episódio Número 2 Ok, pessoal, não se esqueçam de ativar as legendas Já avisando para vocês aí de antemão E vamos que vamos, né, meus amigos é, derrotamos, então, os piratas que estavam atazanando aqui e agora eles estão aprontando ao norte. Eu poderia explorar um pouco a ilha, mas eu vou direto ao assunto. Porque eu já adianto muitas coisas fazendo isso, né? Porque depois eu não vou mais querer voltar aqui. Provavelmente. Então vamos lá. Hey, here comes somebody else! Ele não parece um police officer. It's that blue guy again. We'll show him just como nós nós não vamos OK, então estamos aqui enfrentando os Bonnie de novo, Vamos lá. Vamos rodear os tanques deles porque é bem mais fácil, né? Muitos inimigos só de você rodear, né, eles é mais fácil de derrotar. Nem todos os inimigos se comportam assim, mas... Tanques assim... Pô, funciona muito bem essa estratégia. Eu acho que isso é uma coisa que é muito comum em Mega Man LEDs, no 1 e no 2. De ficar rodeando os inimigos. Ok, é que você tem que ficar com a sua mira, né? Girando mais ou menos do mesmo jeito que. no mesmo ângulo que tal tá os inimigos. É algo um pouquinho complicado. Tem alguns inimigos aqui que eu não vou conseguir derrotar, como esse aqui, porque eu não consigo subir ali. Mas eu quero mexer nessa latinha de lixo aqui. Tem 200 zenes, ok. Não, não mexe de novo não, não tem mais nada. Esse <risos> sem querer. Vou derrotar esse carinha aqui porque ele vai atrapalhar. Agora, pra subir nessas áreas aqui, vamos dar um pulo ali naquela subida. Opa! Muito bem! Oh. Tá, deve ter gente aí dentro é, os, os vendedores O vendedor deve estar tá aí dentro Com certeza vendendo alguma coisa Eu não sei se eu entro pra comprar alguma coisa Eu tô com medo dos inimigos respawnarem É uma de segurança. Isso aqui é um item pra gente levar pra Row e ela produzir algo pra gente. Vamos ver o que você tá vendendo. o Fleck Jacket. Reduz o dano em um quarto, né? Isso aqui é tipo um colete pro Mega Man. Eu não tenho dinheiro pra comprar isso. Ah, os inimigos respawnaram. <risos> não tem problema, você tecnicamente não precisa é, derrotar eles pra avançar. Você tem que derrotar o líder. Está bem mais à frente. Mas eu gosto de derrotar eles para conseguir dinheiro, né? Oh. É, não bato de frente com esses tanques não. O pior é que são dois, eu não tô conseguindo mirar direito. Ok. Mas não é por, causa, por culpa do jogo, não, que eu tava conseguindo, É Porque. Eu, eu sou meio ruim. <risos> e como eu tô jogando no teclado e não no controle, eu não consigo rodear pra, é, no sentido horário. Eu não consigo rodear muito bem. A fazer isso aqui, ó. Atirando e mirando, é meio complicado. Ok. Vem pra cá. Pegar esse cubo de energia... Obrigado! Como vocês podem ver, a barra do Mega Man ali, de energia, ela tá com meio pontinho de life faltando, né? Agora tá total. Uma unidade de vida e meia unidade de vida. É como o jogo registra, né, os danos. Ah, a quantidade de vida que o Mega Man tem. E sem contar que existe o estado crítico, né? É quando o Mega está tá com zero de vida, mas ele ainda tá vivo. E se ele levar o último dano, a última pancada, não importa o dano que seja. Aí ele morre. Ele morre. Vou pegar essa flor. Isso aqui é pra dar de presente pra Row e ficar bem na fita com ela. <risos> ok, eu vou entrar nessas ruínas aqui. São ruínas opcionais antes de enfrentar o chefe né, dessa área, porque aqui não vai ter saída para mim, né? Vai ter uma área que eu vou precisar é, ter um upgrade isso aqui. Depois eu vou voltar, mas é bom já adiantar isso aqui para conseguir dinheiro e a gente poder comprar equipamentos que vão auxiliar é, na nossa aventura, Vamos lá. Esse baú é falso, um baú armadilha, você vai tentar abrir e ele vai soltar bombas. O bom de derrotar ele é que ele dropa muita grana. E falar em grana, que também tem. Ok, muito bem. Se eu não me engano, nessa área tem dois andares. É. Deve haver uma subida aqui. Tem uns inimigos soltando fogo. Derrote eles. Pra não ser atingido e acabar caindo como eu caí aqui, né? <risos> ah, eu não queria ter descido. Eu perdi o dinheirinho ali e eles vão sumir. Com um o tempo, né, os itens que droparam dos inimigos desaparecem. Assim, cubo de life e dinheiro apenas, não são esses itens de baú nem nada do tipo. Esses interagíveis, né. Ok. os uns bichinhos aqui no chão. baú. Ah, tem um inimigo aqui. Nossa, ele vai explodir em cima de mim. Kit de canhões. Ai, ai. <risos> Lei fora. Tá, aquele dinheiro não ia dar tempo de chegar até ele mesmo. Tá, tô subindo de novo. Tá, você não precisa completar, né, todas as áreas da ruína. Eu que tenho essa mania de fazer isso, mas eu vou evitar de fazer isso pra gente ganhar tempo. Ah, tá. Aqui eu não consigo passar, porque essa área é muito alta. Quando eu puder voltar aqui, com o um pulo mais alto, a gente vai ser melhor. Eu não tenho essa habilidade ainda. Ah, mas eu não resisto. Eu não vou ficar bem comigo mesmo se eu não fizer isso. <risos> ok. Tá aí, ó. Resolvido o problema. Se eu apertar select, a gente tem uma visão geral ze isso, uma visão geral, né, do mapa. Que é bem interessante. Ok, agora vamos voltar. Porque ainda temos que enfrentar o chefe dessa área. Oh. O chefe que tá comandando os piratas aqui. E os inimigos restauraram sem problemas. Esqueci que minas funcionam muito bem contra tanques. É, e falar em Minas, ela vai ser uma arma crucial para a gente derrotar esse, esse boss com mais tranquilidade. Mega Man, parece que os piratas estão escavando um grande buraco ou alguma coisa do outro lado dessa passagem. Tome cuidado. Ok. Recarrega tudo. Se quiser salvar o jogo né, para se preparar, vamos lá. Opa! Não, não fica de frente não. É perigoso. Ok. Eu quero dar destaque também para as músicas desse jogo. Elas são muito boas. E essa trilha em questão é uma das minhas favoritas. Por mais que ela pouco toque no jogo. Esse jogo ele tem um uma bela playlist até. Eu gosto de ouvir elas às vezes. Eu não consegui pegar o resto What gives? I dig and I dig and I'm still nowhere near the bottom Maybe we will need that key after all Master Teasel we were that blue boy is heading this way He's coming All right everyone, quick digging. Our priority now is to get rid of our little blue friend. All e right? Be careful and don't be fooled by his size. He's already beaten bone and drawn. Let's do it. Roger. Tá confronta com Tizzlebone, né? Ele é o líder dos piratas. Você deve destruir o robô de escavação, o Mor Wolf. A proteção externa do robô é altamente blindada Mas a escotilha está quase em defesa Dispare nos pne... Pneus? Não é pneu isso Eu vou dizer rodas para não falar pneus Para de... é... Atire nos... nas rodas para é... atrasar o robô Então pule no robô por cima das rochas Das rochas, né? Em cima do robô Para e atire na escotilha. Ok, eu me atrapalhei toda aqui traduzindo. Foi mal. Oh. É, aquele inimigo ali que tá me incomodando. Vamos então, primeiramente, destruir né isso aqui pra deixar ele mais lento. Tá, eu vou... oh. Hey! Are you paying attention? You're not gonna get through this robot time! Oh, What? What, little... What does he think he's doing? Eu consegui destruir? Ah, oh, droga. Tá, tá vendo que tá em chamas? Agora o robô ele fica mais devagar. Vai ficar mais fácil de eu batalhar contra ele. Os bugs gráficos aqui. Ok. A vida do Mega Man está em vermelho. Isso significa. O escudo protetor do Mega Man foi destruído. Só pode ser reparado com o dedo. O que acontece? Você leva um pouquinho mais de dano do que o normal, né? Quando você tá nesse estado. Tá, o objetivo é subir no robô, mas. Esses canhões vão atrapalhar. Esses tanques, né? Desculpa. Isso que eu falei, canhões. Bom, são tanques equipados com canhões. Então tudo certo, já tá, tem outra ali, meu tiro não vai alcançar né, deixa eu trocar pro range, range, range, não chega ainda, é muito, é muito longe né. Ok, menos um. Tá, volta pro energy. Turbo Charger, né? Ok. Bom, agora que a gente vai precisar das minas. Au! Porque vamos subir em cima do, das costas do robô, né? Se assim eu posso dizer. Vamos soltar as minas na escotilha quando ela abrir. Mantenha uma distância para não levar dano. Aqui tá bom. Mais ou menos aqui. Opa, ele tá tentando me derrubar. What? What? What? What? It's inconceivable! How could a little tongue like that ever defeat me? How much does he think it cost to build that in the first place? I'm gonna get him. If it's the last thing I ever do, I'm gonna get him. Master Teasel, are you my... alright? Master Teasel? Time to go home. Ok, eles escavaram um enorme buraco aqui e agora a gente não vai poder ó, entrar naquelas ruínas. Não agora, mas futuramente sim. Eles querem o tesouro dessa ilha a qualquer custo. <risos> é Um detalhe para um, um fóssil aqui de peixe, é bem legal. Mega Man, can you hear me? Ouvir? The mayor says there's something real important she has to talk with you about. Can you come back here? Sim, diga que sim. Roger. I'll head back to City Hall. If only we'd known there was someone like him here in the first place. We won't fail next time. We'll ambush him. Concentrate our firepower on him. <laughs> we won't cut him any slack just because we outnumber him. That kid's going down. Just wait till you see, Teasel. I've got a new robot I've been wanting to build that'll do the trick. That'll teach him. This time we get rid of Blue Boy for sure and get that treasure. Wow! This tastes good. Mega Man, good going! You showed those pirates who's boss! How can I thank you? You've done so much for us. I hope this will convince those pirates to give up. I'm afraid to think what might happen if they get their hands on the treasure. The legends say a horrible disaster will occur if it's ever unearthed. <sighs> Even if that's just a myth, lately we've been detecting increased activity underground. The Reaverbots are apparently activating of their own accord. It has me concerned. Maybe there's some truth to those stories about a horrible disaster? I wonder... Mega Man Would you be willing to explore the caves and dungeons on the island and see if you can find anything? Uh, sim né para continuar a história You will? Oh thank you so much Here you'll need this Only the best diggers are able to get a Class A license the best of the best. With that license, you'll be able to get into the sealed-off sites. The ones those pirates have been trying to break into. I give you my permission to dig in the island's subgates. Just let me know if you find anything that can tell us about the treasure or that disaster that's supposed to happen if the treasure's disturbed. And I hate to mention this, but if while you're digging, you find anything of value. Ok então pessoal, agora... Existe um outro problema, né? Porque os piratas estão... Escavando a ilha. A prefeita está preocupada com os Haverbots, né? Os robôs que a gente encontrou no subterrâneo. Eles estão... Se ligando... É... Funcionando de maneira própria, né? E atacando as pessoas. Eles são meio que Mavericks, se assim a gente pode dizer, né? Irregulares. E a partir de agora eu acredito que eu posso fazer doações para a reconstrução da cidade. Só que eu não vou fazer isso agora, porque. Hum. Condomínios: 3.600. Como causou muito pouco dano nas batalhas contra Tron, os Gloomy Bears, né, que são aqueles três robôs, mais o Bomb Bunny, a... o preço de, da reconstrução da cidade foi, saiu muito barato. Nossa, 3.600 é muito pouco. Eu já vi esse preço aqui e nas alturas, 10.000 e muito mais. Reconstrução do banco, da polícia e tudo mais, é, sai é muito caro. Pois bem, como eu consegui evitar, né, o dano majoritário, pô, eu tô muito feliz com isso. Tá, vamos entrar aqui, vamos pedir pro Data consertar o nosso, estu o nosso escudo protetivo, né, mais energia, mais munições, pra dar uma recarregada, ok. Bro, vamos conversar. Diga, Megaman, essa é uma bela flor que você encontrou, você pode ficar com ela. Sério, caramba, obrigada, Megaman. Eu vou pegar um pouco de água pra colocar nela. Ok, esse é um presente pra Rho, pra ela ficar mais feliz com você. E quanto mais feliz ela ficar com você, mais descontos você consegue com os upgrades dela. É, e sem contar que ela meio que vai desenvolver um crush pro Mega Man, né? Caso você queira, né? E também existe um outro sistema por trás disso que já já eu vou falar. Item Development. Primeiramente, vamos selecionar essa opção e OK. Vamos lá. Tada. O kit de canhões foi usado para construir a Power Edge Buster, uma arma especial, né? Aí, eu fui capaz de fazer uma nova arma. Essa nova arma tem um longuíssimo alcance. E um bom coisa, né, tipo... Mas a taxa de fogo não é muito grande. Não esqueça quando você disso quando você estiver numa briga. <risos> e o elmo de segurança foi usado para fazer o elmo. Olha, eu fiz sobre medida pra você. Se você usar isso, você não será nocauteado tão facilmente com os ataques dos inimigos. Como antes. E agora você é capaz de sobreviver longas, longas quedas. Mesmo se te derrubar de um penhasco. É claro, você não é invencível, então você deve ser ainda... Você ainda deve ter cuidado, mas eu aposto que isso vai ser útil. Se você estiver numa luta em um local muito alto. Ok. Beleza, então. Por onde a gente vai agora, né? Vamos pegar o carro de suporte hum, eu tô aqui pensando vamos para o centro da cidade downtown, me leva até lá chegamos Mega Man. isso aqui é um fast travel ela me traz aqui ó, nessa parte da cidade e eu vou fazer algumas compras lá no mercado ah, não vamos esquecer de equipar os itens que eu peguei né Itens especiais, equipe Elmo Ok, protege a cabeça É, ele faz exatamente que a row diz que ele faz É, aqui tem o... Você pode utilizar, né, o seu sub -tank. Aqui tem o refrator que eu peguei no começo do jogo, não serve pra nada A chave que eu peguei também não serve mais pra nada Foi pra abrir, né, a porta do norte o que tal tá, que você utiliza pra chamar a Roll, né Onde você está e ela vem te pegar com o carro, se ela puder, né Levar o carro até o local. E as licenças, né? E eu consegui a licença de ranquear, né? Classe A, melhor dizendo. Que agora eu posso entrar nas ruínas principais da. Da cidade, né? Da... Da... da ilha, melhor dizendo. As ilhas dungeons, né? Ok. Vamos entrar aqui no ferro velho, então. Eu tô interessado em comprar uma armadura pro Mega Man. É item. Fleck Jacket. Isso aqui reduz o dano que o Mega Me leva em um quarto, né? Em 25%. Vamos colocar em porcentagem. Ok. Partes, deixa eu ver. Blast Unit, ataque 1, em Energy mais 2. Você partes, Energy mais 1. Energy mais 2. Isso aqui é tudo muito interessante, mas eu acho que eu vou juntar. Vou juntar um pouco de grana. Se vocês quiserem comprar alguma coisa, aumentar o subtanque é com vocês mesmos. Bom. O... Vamos voltar aqui a floresta de Cardon. É o nome desse local. E vamos pedir para, é, Vamos chamar a Row, porque ela vai levar a gente até o Flutter, né? Com o carro. Ok. Tá, bom, tecnicamente a gente já tá aqui, eu só preciso sair, mas uou, vamos conversar, armas especiais, vamos trocar, né, eu tô com as minas, aqui a gente pode ver as estatísticas das minas, é, ataque, né, que é o poder de força, NRG, quantidade de munição que eu posso utilizar, né, é, várias vezes consecutiva, range o alcance, as minas não tem nenhum, né, que o Mega Man ele coloca no chão. Rapid é a velocidade que ele joga as minas e especial, bom. Eu acredito que no caso das minas é o alcance da, da explosão, né, em si. O especial ele é diferente pra cada tipo de arma especial. Tá, isso aqui vai ser bom. Vamos equipar. Se eu não me engano, especial... Eu tô, eu tô falando besteira, pessoal. No caso, especial aqui... Ele é a quantidade de munição, né? É verdade. Quanto maior, mais munição tem. E você pode melhorar, ó. Escolher. Ataque, por exemplo, level 1, energy e range. Você pode aumentar alguns atributos em algumas armas. Mas nem todas podem ser melhoradas, né? Todos os atributos. Ó, rapid não pode. Especial não pode. Algumas armas têm essas limitações. Sub-armas, melhor dizendo. E custa muito caro, hein, gente? Aumentar aqui o poder de fogo, é, o alcance, esse tipo de coisa, a energia. Nossa, sai caro demais. Mas tudo bem. Sobre o outro sistema que eu tava falando. Esse jogo ele tem um sistema de boa reputação ou má reputação. Ações ruins, como roubar o banco, por exemplo, você vai ter essa oportunidade eventualmente... É, destruir as casas, é, destruir propriedade pública, né? placas, é, máquinas de refrigerante, te deixa com uma, é, uma reputação ruim. Quanto mais você faz isso, mais caro ficam as coisas. E a reputação boa são as coisas boas que você faz, doações, né? Pra ajudar a cidade, sair de quests, é, ajudar as pessoas, dar presente pra role. Faz com que as coisas no jogo inteiro ficam mais baratas. É. A armadura do Mega Man, ela meio que muda de tonalidade. É, em relação a essa... A isso tudo. Só que não dá pra perceber direito. Porque... Eventualmente você nem vai perceber. Mas a armadura do Mega Man vai ficar mais clara. Ou mais escura. Dependendo da sua boa reputação ou má reputação. Não, eu ainda não explorei essas ruínas, eu não tenho muito tempo de vídeo, pra falar a verdade. Eu queria explorar ele aqui ainda nesse vídeo, mas não vai ser possível. Vamos dar uma olhada nessa arma. Ah, errou. Tudo bem, acontece. Vamos ver o que eu posso fazer, então. Eu acho que eu vou ter que deixar isso pro próximo vídeo, pessoal. Porque senão eu vou me enrolar muito e vai ficar muito grande vou acabar tendo problemas então eu vou parando esse vídeo por aqui pessoal é, prometo explorar né as regiões no próximo vídeo e também fazer a primeira dungeon da história né dungeon de história é que nem Zelda né tem aquelas dungeons opcionais e as dungeons principais então a gente vai se ver isso numa próxima oportunidade beleza então então a gente se vê aqui no começo do próximo vídeo Eu vou equipar né, a armadura O visual do Mega man Ele muda, na... na verdade só mudou o elmo né? Mas tudo bem Mas é isso aí pessoal, muito obrigado por tudo eu Espero que vocês tenham gostado Até aqui e não se esqueçam O meu canal está aí na descrição Se vocês quiserem dar uma passada lá Se inscrever e assistir os meus vídeos E lives, eu agradeço muito Pessoal, muito obrigado por tudo E a gente se vê em uma próxima oportunidade Falou gente, um grande abraço E é isso aí, tchau tchau